Vamos começar a nossa, a nossa live de hoje. O nosso tema de hoje, qual é mesmo, Pri? Hoje o tema vai ser algumas causas da procrastinação e como lidar com elas. A tal da procrastinação, né? Algumas causas da procrastinação. É. Não dá assim... Uh, não dá para falar de todas as causas porque são várias causas, né? Vocês podem ver que a maioria das pessoas procrastina, elas têm medo, né, de fazer as coisas e o medo se reverte em preguiça. Quando não se reverte em preguiça, ela vai se reverter em fuga, ela também pode ser tida como situações onde a pessoa se obriga a fazer alguma coisa só para dizer que ela está fazendo, porém não acreditar naquilo que ela está fazendo. De qualquer forma, ela vai, estar, ela vai procrastinar do mesmo jeito e depois justificar: não deu certo, eu falei que não ia dar. É? Porque ela não quer fazer, ela não quer fazer de jeito nenhum. Esse procrastinar é, também, é fugir. Quando nós falamos em procrastinar, nós estamos falando de pessoas que realmente querem se realizar sem fazer absolutamente nada. Não é? Ah, o que você quer? Ah, eu quero aquela casa. Uhum. Com cinco uh, mordomas lá dentro. Com cinco mordomas lá dentro. Ah, mas e tal, o que você vai fazer para conquistar essa casa? Se for mulher, pode falar que vai casar com um cara rico. E se for homem falar, vou dar o um golpe do baú. Quem sabe? Jogar na Mega Sena, né? Ah, fica sonhando, a pessoa sonha, mas não sabe como chegar. Então, ela idealiza algo. Ela idealiza. Ela passa, passa mil ideias na cabeça dela, porque ela fala assim, não, aquele que fez isso deu certo, o outro deu certo, mas ela não tem um foco, um propósito direto daquilo que ela quer. Né? E o que que ela quer? Ela quer realização sem ela realizar nada. Quer que as coisas venham. Uma das causas, todas as causas têm um nome, medo. Medo. Ah, sabe a pessoa que diz assim? Tá tudo certo até agora, isso tá tudo certo. É, esse pessoal sabe o grupo, não sei, tá, tá. o que tá bom, nada se mexe. Mas o que tá bom é o que você quer que continue? Ou você tá falando que aquilo tá bom, para continuar bom, porém, é, para você não ter o trabalho de ter que mexer na coisa, não é isso? Para você não, não ter que administrar, de uma forma diferente, para você não ter que uh, manifestar algo né? muito mais uh, de, de muito mais uh, foco, muito mais uh, percepção, de autoconfiança para poder realizar. Por exemplo, uma pessoa acumuladora, que nós falamos na, na, na terça-feira. A pessoa acumuladora procrastina? Muito, né? Muito. Ela já procrastina porque ela é acumuladora, ela não limpa. Ela não pode se separar, se desvincular das coisas que ela tem. Ao contrário, ela só se sente, por exemplo, uma pessoa que possui apego, ela só se sente apegada, ela só quer as coisas quando ela guarda até aquele pedacinho podre de jornal. que ali faz 50 anos que a mãe dela guardou o pai e um dia ela pode precisar daquilo que está escrito lá no jornal. Certo? Ela quer guardar? que guarde, né? Ela vai guardar aquilo. Ah, não, porque um dia, aquela pessoa que eu amava tanto e que eu pensei que fosse rolar, me mandou esse bilhete, eu vou guardar, porque quem sabe um dia eu ainda vou ter a oportunidade de mostrar aquilo que veio para mim. Ela vai procrastinando o relacionamento. Ela vai procrastinando as coisas boas que vieram para ela. Ela vai procrastinando porque é fuga. Na realidade, a procrastinação é fuga. A procrastinação é uma forma de você desviar, de, de ter responsabilidades mais pra frente. E se não der certo, você não assume, você sai fora. Então, pra você sair fora, você já não entra. Você não entra naquilo que você quer, você não entra naquilo que fica na sua cabeça, de rodando como se fosse um, uma roda gigante, né? às vezes mais rápido, outras vezes mais lenta, e sempre com as mesmas pessoas sentadas naqueles bancos. Isso é, é sempre a mesma coisa. Aí chega uma hora que você precisa parar, e, e o pessoal começar a descer. Aliás, isso é um bom exercício. Você quer saber se você é procrastinadora? Se visualize numa roda gigante. Entre nessa roda gigante. Eu tenho certeza que a maioria já se pôs numa roda gigante na cadeirinha, né? Agora começa a rodar essa roda gigante. Dê duas voltas. Pare onde você está sentada ou sentado. E, te, e, te, e desça, desça e diga assim, agora eu não quero mais a roda gigante, eu quero ir para um outro brinquedo do parque. Porque essa é só para começar, mas eu vou gostar de ir naquele que roda muito, no que sobe, no que desce, na montanha russa. Vocês estão fazendo exercício? Vamos fazer juntos, gente? Mas me dê um retorno aí no, na tela, né? Vocês do YouTube também me dêem o um retorno na tela, nos comentários. Eu quero saber, fez exercício? Subiu na roda gigante? Conseguiu descer na cadeira? Ou você vai ficar procrastinando, achando que uma hora você vai subir, outra hora você vai ficar lá em cima, outra hora você vai descer? Sempre na mesma imagem. Sempre na mesmice. E qual é, vamos, a Sueli está falando, vamos, vamos fazer. Então pode começar, entra na roda gigante, coloque alguém do seu lado ou não, e veja se você vai descer. E veja o que vai acontecer. Vamos acionar a mecânica da roda gigante, para que ele dê uma volta e você... Sinta essa volta, mas quando chegar lá embaixo você vai descer para ir para um novo. Para ir para aquele que não é mais a roda gigante. Agora você vai para um novo, né? E sem medo. Já pulei dele, a sua já falou que pulou, ela não procrastina mais. E durante quanto tempo você prorrogou e não confiou em você ou sempre confiou? Como que é? A Patrícia está dizendo o quê? Vamos descer desta roda gigante, tem um parque inteiro para ser explorado. Mas você conseguiu descer, Patrícia? Quem consegue descer é quem ainda está aberto para alguma coisa. Quem não consegue descer precisa aprender a expandir a vida sem medo do que é diferente. Porque nada nesse planeta, gente, é diferente daquilo que nós podemos conquistar. Não existe diferencial uh, desse si, sim. A Patrícia desceu, porque ela também já mudou, né? A Patrícia está mudando. E encontrar o caminho para te tirar da procrastinação. Sim, a roda de cura. O grupo de estudos, que agora o nome é grupo, está ajudando muito, como você disse. E vai ajudar muito mais, inclusive, os novos, os novos grupos que nós vamos abrir, que a, a Priscila já vai começar a anunciar. Primeiro, uma causa. Quando você era criança, uma, uma das causas da procrastinação. Vamos pegar algumas e depois, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Quando você era criança, existia aquela coisa assim, você queria sair correndo pra brincar com aquele amiguinho, aquela amiguinha que você nunca brincou antes. Alguém dizia, cuidado com aquela pessoa. Não vai fazer o que aquela pessoa faz. Fique quieta no teu canto, volta pra cá. Não vai para frente. Essa causa é muito importante. A está falando: Eu não tenho tempo para ficar nesta roda gigante. Tem muita coisa para explorar. E isso é muito motivador, sim. Você tá tomando consciência su que você precisa agora sair do teu da zona de conforto. Sair dos questionamentos que ficam, são abusivos na sua mente e entrar naquilo que você realmente precisa, né? naquilo que você quer realizar, naquilo que vai te tirar desse estado de morbidez, latente e depressivo sem você perceber. Isso eu estou falando não para a mas para todos. Que, tem a procrast... que são procrastinadores. Outra coisa, quando essa criança vira um adulto e ela sempre viveu protegida, ela simplesmente vai procrastinar o que ela quer fazer para mudar de casa, para encontrar uma outra pessoa que vai dar tudo para ela, o sonho continua, que vai dar tudo para ela Porém, vai dar sem ela realizar o que ela quer. Existem pessoas que estão querendo ser terapeutas, existem outras que querem vender legumes na feira, existem outras pessoas que querem chegar a uma grande empresa, tudo isso é motivador. Outros. Que, que querem aprender a ir para uma escola de dança. Aprender a dançar. Tem aquela, sabe, a, a, aquele remeleixo, porém o corpo está totalmente contundido, está pesado, está travado, está sem força para nada. Então, por quê? Porque essa pessoa está se contendo para não fazer aquilo. Ela diz que um dia ela vai fazer, quando eu, quando eu, quando for, quando chegar, quando não sei o que, e ela não faz. Ela tem muito medo. A criança, ela tem medo assim, de ela querer conquistar, sair daquela mesmice, né, da, da, da, mas medo de encontrar barreiras e ela não conseguir superar. Ah, mas o ginasta, ele não pula barreiras? Pula. Mas coloca outras barreiras. Muitas vezes ele só pula aquela. Que ele treinou para aquilo. Né? Que ele treinou. Então, o o, a falta de motivação não está em pular aquela barreira que a pessoa treinou. Está naquela nova barreira que vai virar um obstáculo para a pessoa fazer. É, existem pessoas que procrastinam tanto que elas só abrem o espaço delas dentro daquele espaço reservado para os outros. Mas aquele pedaço que é o fechado dela, que é a prisão, ela não abre, ela procrastina. Ela fala, não, uma hora eu vou conseguir, uma hora eu vou chegar lá uma hora eu vou conquistar, eu vou quebrar, eu vou tirar esse paredão, vou ampliar. Essa hora não vai chegar nunca, porque ela procrastina. A diferença entre procrastinar e protelar, existe diferença. Aquele que protela, ele pode até mudar de ideia. Poxa, ainda bem que eu não fiz, porque não era pra mim. Mas ele vai realizar alguma outra coisa, né? Sozinho, sozinha. O que prorroga, vamos prorrogar, vamos adiar. Aparece algum empecilho, a pessoa provoca aquele empecilho, mas ela sabe que um dia ela vai fazer, e ela faz. Agora, quem procrastina não faz. Ele tem medo de se expor diante dos outros. Ele tem medo de dar um passo para frente porque ele acha que vai dar 10 para trás. Que não chega lá. Ele tem medo de medos que colocaram na cabeça dele. Quando eu digo dele, estou falando dela também. De que. Aquilo é algo de alto risco. Por exemplo, uma pessoa que tem medo... Olha para quantas coisas servem. Uma pessoa que tem medo de avião, de viajar de avião. Pessoas que têm medo de sair do estado de conforto delas ou irem para outras cidades, <coughs> irem para outros estados, passear, viajar, fazer alguma coisa. Ela procrastina a viagem de avião. Porque ela não tem, ela, ela, ela, ela tem assim, ela tem empoderamento de querer ficar viva e segurar a vida dela. Ela segura a vida. Porque se ela entrar no avião, ela está sujeita a não sentir o chão e de repente o avião explodir. Ela não tem como segurar a vida. O procrastinador, ele segura a vida dele. O procrastinador, a procrastinadora, ela tem uma tendência a entrar na depressão, porque ela vai segurar. Ela não pode abrir, porque lá na infância, ela tinha que se, se, se assegurar nas pessoas que não deixavam ela continuar. Então, vinha tudo de mão beijada. Na grande maioria das vezes, talvez na minha época, as mulheres procrastinavam. Elas procrastinavam, elas diziam, o dia que meu filho crescer, aí quando o filho crescer, ela ia ser avó, ela não podia fazer outra coisa. E o dia que o neto crescesse, ela já estava velha, não dava para fazer outra coisa. Então, ela era uma serviçal de quem ela ia acompanhar. Nada mais do que isso. Então, a vida procrastinada leva a pessoa a ficar numa amargura tão grande, numa falta de, de, de iniciativa no que ela começa a brigar o tempo todo com ela mesma. Ela coloca mil demônios na cabeça dela, ela é incapaz de olhar para alguém que está se dando bem e ficar bem. Não se envolveram, ficar neutra. Não, ela tem inveja, ela tem ranço, ela cria rancor por quem consegue, ela torce contra quem consegue, mas ela finge que não porque ela tem que fazer de conta que está bem. E ela não admite que está procrastinando. O que, que ela fala? Ela fala assim, não, só estou dando um tempo. Não, aqui não é o um momento ainda. Ah, não, uma hora eu vou fazer. Eu conheço mulheres que o marido morreu e ela morreu em vida junto. Ela é incapaz, tudo ela queria fazer quando o marido estava vivo. Aí um dia o marido morre e ela morre junto. Porque a confiança dela fazer algo estava encostada no marido. Ela podia errar, ia dar confusão, mas ela tinha quem segurasse. E assim acontece com homens também. Quando morre, aquela mulher que acolhe todos e traz para ele. Ele pode ser um grande empresário, mas a mulher é a provedora das pessoas que estão junto, dos relacionamentos, sabe? Da motivação de ter amigos, de ter pessoas à volta, de ter a família, uma série de coisas assim. Então, o dinheiro que esse empresário tem justifica no que ele está gastando, no que ele está proporcionando, nas grandes coisas. Mas quando essa mulher se vai, ele perde tudo. Não perde o dinheiro, não. Mas ele não cresce mais, mas ele perde a motivação de vida e ele vai em seguida. Isso é procrastinação. Quem pensa que procrastinação é, é, é empurrar com a barriga, deixando para frente e para frente e nunca fazer, tá errado. O procrastinador ele tem uma série de características. Muitas vezes, a pessoa, ela cresce num ambiente familiar de procrastinados. Pessoas, mãe, pai que procrastinam. Ai, não, não vai agora, porque agora não vai dar. Espera mais um pouco, espera crescer. Não é o momento. Ah, mas eu quero fazer. Eu quero ir lá na Irlanda aprender inglês, o inglês, sabe? O verdadeiro inglês tal. Calma, você vai ter tempo para isso. Não, agora não é momento. Deu Covid, deu não sei o que, você vai entrar no avião. Não, mas quem é o procrastinador? É quem impede. Tira a coragem e dá a impressão que é aquele que está avisando, quem avisa, amigo é. Uma coisa que o procrastinador gosta muito de falar é assim, não avisei? Ele adora falar não avisei. Eu te avisei. Você não me ouviu? Esta é a realização do procrastinador. Como sair disso? Você se identificou com alguma dessas coisas? Só tem uma forma de você sair. Existem muitos, muitos, uh, sabe, muitas divergências no procrastinador, mas para sair dessa Você precisa fazer só uma coisa. Não é ir para a origem do problema. É para ir para a sua origem e ver você, confia em você. Você tem a coragem de olhar para você e dizer, bom, se não der certo, se eu perder, se acontecer isso ou aquilo, não tem problema. Eu não me incomodo de perder, eu não me incomodo e não dá certo, porque eu tô vivo, eu tô viva. Eu vou conquistar as coisas, sim. E se eu vou conquistar, é porque tudo vai rolar muito bem. Tudo vai dar certo, né? Então, gente, você precisa trabalhar e se desvincular daqueles medos que são uma ilusão. Porque os medos ilusórios, eles vão virar o um pesadelo que bate de frente com o sonho. Uma coisa é o que eu tô sonhando, uma coisa é o que eu sonho para mim. Outra coisa é você tentar realizar, tentar, Tá? E aquele sonho se transformar num pesadelo. E o pesadelo é terrível. Porque o pesadelo, ele te amedronta mais do que você já tem medo dele. Quando você quer ser mais que o outro, quando você é competidor. A pessoa competitiva, ela tem os pesadelos. Ela tem os pesadelos e não faz antes de perder. Porque ela pode perder, ela não, ela não se arrisca. Ela só vai quando o pesadelo acontece no barrar. Aí ela vai, ela barra. Ela vai atrás do pesadelo, ela barra. Ah, não, eu tive o pesadelo, eu não vou fazer. Já justificou. Por que, que ela não vai? Mas ela não fala que o pesadelo é um reflexo para aprender. Entenderam? Bem, então, gente, você quer saber mais sobre a procrastinação? Vamos ver se tem alguma coisa aqui. É a Simone falou, quando você perguntou a questão quando ela criança, se ela ouvia muito a mãe falando se pode ou não pode, né? Sim. Ela respondeu assim. Minha mãe sempre falava assim comigo. Ela tinha muito medo que minha tia iria falar. Sempre me criou assim. Eu ouvindo, olha que tua tia vai falar. Até hoje ficou marcado. É, então, procrastina. A Simone deve procrastinar as coisas porque a tia ela representa o quê? Várias pessoas. Ela representa a voz do povo. Ela representa os outros. Então, tudo que a Simone for fazer, ela vai pensar, já pensou se não der certo, que vão falar de mim? Então, ela vai procrastinar. Simone, você precisa sair dessa urgentemente. Não dá mais para segurar. Uh, por exemplo, a Patrícia, ela ouviu isso a infância toda. Pois é. Você ouviu isso aí face a infância toda, Patrícia, mas você conseguiu superar em algumas coisas e agora muito mais. Você não ficou segurando isso dentro de você, né? Você não prendeu isso. Quando vocês têm essas dúvidas, é lógico que eu tô falando aqui de uma forma meio, né, geral, precisa fazer um tratamento para tirar isso. Mas, se vocês tiverem a coragem de fazer sozinhos e falar, quer saber de uma coisa? Eu não devo nada pra ninguém. Quem quiser rir de mim, que ria porque entre eu chorar ou as pessoas rirem de mim, eu prefiro que elas riem porque eu não tô vendo, não tô nem aí. Mas eu não vou mais chorar. Eu não vou levar comigo uma coisa que eu não quero. Eu vou levar comigo uma coisa que eu pelo menos, realizei, fui até um certo ponto, mas se aquilo é para mim, não há quem tire, pode ter certeza. Bom, enquanto isso, uma rápida radiestesia magnética imantada, uma rápida, sabe, para vocês sentirem um pouco como vocês vão se abrir para saber... É, para ver o quanto alivia e o quanto de encorajamento vem. O procrastinar ele é, o maior, é o melhor e o grande aliado do medo. O medo é tudo, tudo. É da boca do povo, é disso, é daquilo, mas é principalmente daquilo que você realmente quer para você. Você quer ver pessoas que procrastinam também? Aquelas pessoas que precisam só ser elogiadas. Elas só precisam de elogio dos outros. Elas só precisam de ouvir que os outros digam assim: nossa, você só deu certo na vida. Nossa, você é perfeita. É o que todo mundo quer. Nossa, como você é boa nisso, né? Então, essas pessoas, realmente, elas são totalmente adequadas à procrastinação. Sabe por quê? A mãe ensinou, você tem que ser assim, tem que ser correta assim, tem que andar assim, tem que sentar assim, tem que falar assim. Qualquer coisa que você fizer fora disso, você vai ser imperfeita. Uma coisa que o procrastinador tem, sabe o que é? quer? Mil pensamentos ao mesmo tempo. O procrastinador, essa é uma outra coisa para você observar em você, ele tem canaisinhos. Então, por exemplo, ele parece coruja. A coruja não enxerga pelas costas? 360 graus? O procrastinador, ele tem até esse canal de saber o que está acontecendo lá atrás dele, porque ele tem que ficar atento a tudo. A procrastinadora, tudo, quando se refere a ele. Por quê? Porque a percepção, as luzinhas têm que estar ligadas. Mas essa procrastinadora, esse procrastinador, ele tem que pegar as coisas prontas e por cima do que é pronto, ele elabora algo. Mas ele elabora para mostrar para os outros que sabe fazer e para preencher a vida e não cair em depressão. Se essa pessoa sair dali e for fazer uma coisa totalmente diferente e sem ninguém ver, e sem ter o apoio, ela não vai dar certo. Porque ela não confia nela, ela confia no que já está pronto. Entenderam? A Patrícia quer fazer. A Patrícia quer a é. Tá bom, vamos lá, Patrícia. Vamos começar a fazer para Patrícia. Ela quer saber do que, a Patrícia? Vamos, vamos direcionar que é melhor, né? Qual é o nome inteiro da Patrícia? Patrícia de Góes Pedroso. Patrícia de Góes, Brancale e Pedroso. Vamos lá. Profissional. Profissional. Profissional, profissional para Patrícia. Para Patrícia, vamos ver. E o pessoal vai chegando que eu vou ouvir de três pessoas, né? Isso. É isso? Isso. Mas tem que ser ágil, tá? Sim. Vamos lá. Patrícia, olha, olha onde veio. Trabalho. Trabalho. Olha aqui, Patrícia. Veio o trabalho. Vamos ver mais o quê? O trabalho é um exercício. Aqui, exercício. Aqui, Patrícia, eu vou mostrar só esses dois vou fazer o resto, tá? Exercício o trabalho é exercício olha aí o que tá o recado que tá indo para a e para quem é procrastinador é um exercício é um exercício estudo no teu caso estudo exercício estudo e treinamento, ó, e treinamento, vamos ver se você chega lá, na boa, uh, precisa de mais energia, viu Patrícia, você tá com a energia caída, olha onde veio, veio no campo energético, energia, ele tá começando a mandar energia pra você, e tá virando horário. Faça essas quatro coisas e continue na roda de cura, no, no, como é que é, no estudo terapêutico, no grupo, que você chegou lá, você já chegou lá. Ok, positivo, positivo, Patrícia. Tudo de bom pra você, tá bom? Você entendeu o que eu falei? Trabalho, estudo, exercício e treinamento é isso que você precisa. E aí você vai dar, você já deu certo. Vai estudando. Tem mais alguém que quer? Sim. A Simone Fernandes Silva. Simone Fernandes Silva. Pessoal, eu vou fazer, mas eu quero uma coisa em troca. Vocês podem compartilhar esse vídeo? Eu quero mais gente aqui, senão eu não faço mais, tá bom? Vamos lá. E aí também no YouTube, viu? No YouTube também. Então, vamos lá, mudança de residência, fuga, deu, deu fuga, fuga, ventilação, ventilação, vamos ver, vai perguntando para ela, vai acompanhando, acompanhando aí, me fala, tá? Ventilação. Ele tá procurando coisa aqui. Posse. Talvez onde ela mora é, não seja só dela. A pergunta é isso. E ela tá querendo fugir de lá. Tá? Vem a palavra assim. Firmando, né? é, sim e a palavra ele está procurando aqui ela mora nessa casa dele pequena e animal, então, ela, e aí? Essas palavras disseram alguma coisa, tem posse, caras, um tem a posse, ventilação, fuga, ela quer fugir realmente, e ela deve ter animal, ela quer animal, tem animal lá e ela não quer, alguma coisa assim. E deu que sim, que ela vai conseguir sair de lá. Ela confirma sim. ou não? Vamos enquanto isso fazer para a Elaine enquanto ela responde. Sim, Elaine Guedes. Elaine Guedes, vamos lá. Elaine, você tem alguma coisa para res... perguntar? Para o que, que você quer ou você quer aleatório? Vamos lá. A Simone confirmou. O que, que, que você a... falou? Que saiu para ela. Tá. Vamos ver aqui. Elaine. Elaine, eu não sei o que você quer, mas aqui deu o seguinte, pânico, Pergunta se ela tá com a síndrome do pânico ou se ela tá com alguma coisa de pânico. Sim, ela falou que tá se sentindo estagnada. É o pânico, estagnada, deu pânico. E ela quer montar a empresa dela. Tá, ela tá com pânico. A primeira coisa que saiu foi pânico, a segunda, escritório, ó, escritório, Sim. mas o escritório, ele tá, tá longe do pânico, o pânico tá muito próximo, para ela chegar no escritório, no que ela quer, a empresa, ela precisa se livrar do pânico. Ela falou assim que isso a respeito do pânico, ela não tem nenhum diagnóstico. Então, Helene, você tá com medo, na verdade, de fazer, você tá sem coragem, é, sabe? Você pode até querer fazer, mas falta a iniciativa da coragem, mesmo sendo sozinha, né? É, então, é isso daí que, que veio como pânico. o pânico. O pânico de não conquistar, o pânico de não conseguir. O pânico é muito aliado ao medo, só que é um pouquinho mais que medo. Ah, entendi. Ó. É. Ela respondeu. Ela está completando 10 anos de casada e ela está com medo de se separar. Ah, você está com medo de se separar? E você não está tocando o seu bato profissional é, porque isso está te segurando. Por isso que pôs o pânico bem longe do escritório. Isso é, porque não tem uma coisa não tem relação com a outra, né? Uhum. O que que acontece? O que não deixa você ir em frente é esse medo de se separar, não é medo? Que a... e, e, e isso te afasta do do, do... Do seu projeto de trabalho. Então, você não está se separando. O que, que ele mostrou aqui? Você tem que separar uma coisa da outra. Tá bom? Tem mais alguém que ela quer saber de mais alguma coisa? Mais alguém para perguntar? A Claudinha. A Claudinha. O que, que a Claudinha quer? Vamos lá. A Claudinha era amoroso. Ah. E é, Claud... é Cláudia Furriel. Tá. Cláudia Furiel. Fala para o pessoal que não precisa pôr data de nascimento, é, eu avisei. nada, porque nós não vamos cantar parabéns aqui. No dia a gente canta, se for se bater no mesmo dia. O Pedro não está preocupado com o dia de nascimento. <risos> Cláudia Furiel, amoroso, que ela quer saber. É. Amoroso por quem? Só falou <risos> amoroso. É porque o pessoal entende que amoroso é homem, mulher, essas coisas, né? Vamos lá. Então, Claudinha Furiel, Cláudia Furiel. A Helena agradeceu, muito obrigada. E a Simone também, gratidão, muito obrigada. Que bom querer conseguir a mudança. Tá. As duas agradeceram. Então, vamos ver aqui. Olha onde vem. Pri, a palavra. Amor. Nossa. Amor, ele tá voltando Vamos ver o que ele vai pegar Olha aqui a palavra que ele foi buscar Lê Roma, mas é amor, tá? tá. Ali parece Roma Amor Sim Amor, sim Vamos ver Fala pra ele acompanhando aí Sim. E tá Esse sim, ele tá um pouco inclinado, entendeu? Uhum. Rancor. Talvez esse rancor seja de algum anterior, algum do passado, né? Alguma coisa que ficou de rancor. Ela pode explicar, ela sabe o que é. rancor E tem que ser trabalhado isso aqui, né? Pra, pra gente saber. Parceiros. É. O que eu entendo aqui é o seguinte. Deixa eu ver, parceiros. Sumiu, parceiros. Ela entrou debaixo da, da pilha lá. Aonde? Aonde? Embaixo da portaria. Onde está a portaria? É? <risos> aqui. Oh, atrapalhei ele, Pêndulo, desculpa. Não, não atrapalhou, não. Engraçado, ele está se escondendo. Isso. Ele não quer aparecer. Você já foi traída? O ex marido. Foi? Foi. Eu Pronto. Porque está escondendo. Sim. Você viu quanto ele escondeu? Ele não... Gente, é impressionante. Eu falo, ninguém me acredita. Parceiros, ele tá escondendo. Ele vai pegar algum. Ele veio correndo para cá. Ele tá correndo. Vergonha. Ó. Vergonha. Aqui. Sim. Vergonha. Pergunta para ela. Sim. Pra onde que ele quer levar isso? Vergonha sim. Amor, vergonha sim. Parceiros e rancor. Agora, ela quer saber se ela vai arrumar alguém? É isso? Ela não especificou isso, não. Só falou amoroso. Só. Mas o que, que ela quer? Ela, ela falou do marido, ex-marido? Ela só falou que foi traição do ex-marido. Foi traição do ex-marido. E, e então, ela precisa trabalhar isso para ela se libertar. Na verdade ela está presa ainda, ela está com rancor dentro dela. Se ela não tivesse rancor, Claudinha, nada vai dar certo para você. Nem profissional, nem relacionamento afetivo, as coisas não funcionam, né? Precisa resolver isso, tá Claudinha? É, ela quer um novo amor. Ela quer um novo amor? Então, mas ela precisa tirar isso. E deixa eu ver outra coisa aqui. Ela vive com aflição. Ela tem muita... Pergunta se ela tem muita aflição, ó. Ela tem aflição e mais alguma de ficar junto. Ó, ficar junto. Aflição de ficar junto. Às vezes a pessoa tem essas coisas e não percebe. Aí, quando o pêndulo mostra, cai a ficha, né? Aqui. É, talvez ela tenha medo, não, também, né? Ela tem medo, ó, aflição. A palavra medo não veio, veio aflição. Aflição, é diferente. É diferente. É, pergunta pra ela sim. se é... está, sim? sim, está bem assim mesmo. Ela tem aflição. Bom, gente, eu vou parar por aí por hoje. Confirmou todos. você vê que monta tudo direitinho. Sim. Uh, de uma certa forma, já deu uma trabalhada nas pessoas, pelo menos trouxe a consciência. E esta é a grandiosa radiestesia magnética imantada, junto com o registro da memória celular, a energia fria, vibracional curadora. Só para abrir mais um, um, um pouquinho, atendi uma pessoa, e a pessoa já fez, fez uns trabalhos, fez uns cursos comigo, da energia fria, há mais de sete anos atrás. Ela foi iniciada Sim. e ela falou para mim, ah, minha, eu até parei depois, mas atendia, passava realmente para quando precisava. Mas não foi assim uma dedicação 100%. E na semana passada, o que que ocorreu? Gente, eu não tenho porque inventar história. Ela falou pra mim o seguinte, que ela estava esquentando um bule, uma chaleira, um bule, sei lá, de água para fazer chá. E quando chegou o marido perto dela, ela foi dar atenção a ele, ele estava tão atrapalhado que ela bateu com uma mão nessa chaleira de água fervendo. Ela bateu a mão, mas ela segurou a chaleira e na hora ela se desnortear, ao invés dela pôr aonde estava o pacotinho de chá, ela despejou na mão dela. Água fervendo. Ela pegou o na mão dela. Ela me mostrou a mão. Diz que o marido ficou impressionado, porque não aconteceu nada. Ela falou, amém, imediatamente eu senti a energia fria. Não deu nem o calor na minha mão. Virou uma chaleira. Quer dizer, o tanto que ela virou naquele momento, que lógico que não foi tudo, né? Ela deu uma virada, quando ela estava esquentando, queimando, ela desvirou. Ela falou, nada, tá aqui minha mão. Ela me mostrou. E foi aí que eu me lembrei que eu precisava de vir aqui fazer um tratamento com você. Eu tinha até esquecido. Gratidão aos nossos amigos pleiadianos. Que os pleiadianos continuem nos assistindo aqui no planeta Terra. A Mãe Terra, a grande Deus, a grande Mãe, Através dos cristais, dessa fonte, das pedras, que nos dá sustentação entre as estrelas e a terra, que nos protegem e nos guardem. Não adianta ficar rezando para Deus. Deus está e é em tudo isso. Gratidão a todos vocês. Compartilhe os vídeos, pessoal. Seja pôs o telefone e tudo. E para quem quiser agendar um horário, fazer parte do nosso novo grupo de estudos para autoconhecimento, é, nós vamos abrir agora durante a semana. Uh, provavelmente porque sábado já lotou. Né? Então provavelmente vai, pode ser Nós vamos decidir de acordo com o pessoal que for procurando né nós, nós vamos fazendo ou à tarde ou à noite Podemos abrir dois grupos E além desses dois grupos que podemos abrir em horários diferenciados Para quem trabalha, por exemplo, sai seis horas do emprego Vem direto, faz um lanche e vem para cá né? Aí nós começamos às sete horas da noite, sete e meia, oito horas. A Pri também vem, né? A Pri, atrás da família inteira. Ah, num deles ela pode até ficar um pouco a mais, né, Priscila? Priscila. E, então, vão falando, eu prefiro a noite, eu prefiro a tarde, eu prefiro mais na quarta-feira, na quinta, na terça, na segunda, na sexta. Vamos tomar uma cervejinha, depois comer uma pizza na sexta. Tá bom, gente? Tudo de bom pra nós. Vão fazendo isso. Grande beijo para todos, que é a grande mãe e o grande pai. Que todos estejam e sejam em nós. Gratidão. Paz, luz e harmonia. Música